Então, gente, eu separei aqui, então, os vídeos que o pessoal do Review, né, legendou em português. Então, depois vocês vão lá ver em youtube.com.br, né, e pra gente assistir, né, esses vídeos aí da, do Mikami com o Takeuchi, né. O Mikami é o pai de Resident Evil, né, e o Takeuchi hoje, ele é o padrasto, né, <risos> porque ele é meio que o... Hoje ele é o produtor executivo, ele é a pessoa que fez o papel que o Mikami fazia antigamente, né? Que era, é, além de ser produtor em alguns jogos, agora eles eles são. É, eles também cuidam dessa parte, né, de produção executiva, né? Então, eu achei bem interessante eles estarem conversando. A gente tem um vídeo em que ele conversou com, com o Takeuchi anteriormente também. Um vídeo não, foi uma entrevista que eles conversaram. E agora, eles conversaram de novo e agora pro portal oficial. Porque antes tinha sido uma entrevista tipo, pra Famitsu. E agora eles conversaram tipo real oficial, assim. Então eu acho que eles... Ele meio que tá de boa, assim, com a Capcom. Isso é bom, né? Porque ele meio que saiu brigado, né? Então, isso é bom, né, gente? É sempre bom fazer as pazes, né? Aí eu separei aqui pra gente assistir, né? Então, vamos lá, vamos, vamos assistindo aqui, tomando uma aguinha. E aí, é nós. O Luan falou: eu acho que Shinjo Mikami já tá com o um pezinho na Capcom, eu não duvido. Eu não duvido, eu acho que é, é, é bom, é interessante, cara. Eu acho que é interessante. Então vamos lá gente, deixa eu ver se tá com o áudio certinho, tá. Aquele outro personagem. Nossa, olha ele, ele tá tipo, ah, agora eu faço o que eu quero, dá licença. Tá? chupa a sociedade e passa o trabalho ruim para outra pessoa, o trabalho chato para outra pessoa. Falando sobre as atribulações do set. Você vê ele falando sobre o quanto era complicado é, naquela época, né, em que o Resident Evil 7 foi anunciado, tava muita onda no multiplayer, né? Tanto que, né, o 5 e o 6 foram, né, co-op. E, enfim, a Capcom queria fazer do 7 multiplayer, né? Valeu, Olison. Obrigada pelo resub. Tamo junto. <risos> Ó, eles relembrando os 25 anos de Resident Evil Parte 1. No bar... Ah, só uma pausa aqui, gente, que eles estão falando sobre, né, o Takeuchi. No Takeuchi. Aí ele fala que, ó, ele é responsável por supervisionar o desenvolvimento de Resident Evil 7 e Resident Evil Village, né. O Takeuchi, ele foi o diretor do Resident Evil 5 também, né. E desde então, ele que é a pessoa que cuida dessa parte, né, da... É, de Resident Evil, né? Como produtor executivo, né? Então, ele é o manda-chuva agora, tá? Ele é o manda-chuva da franquia agora. Então, vamos lá. Hoje é um dia especial. O homem, uma máquina, uma besta gelada com ódio. É o Mikami. Ó, isso foi gravado em maio desse ano, né? E eles só lançaram em fim de agosto, né, gente? No fim de agosto. E, ó, aqui fala que ele é o presidente da Tango, né? Ele entrou na capa em 1990 e ele foi o diretor do primeiro Resident Evil em 1996, né? Vamos lá. ,あの oh, 20, 50, oh, que você 50, não sabe, 50, já vou dar um tapa 30, no Takeuchi 25 já. 25 <laughs> ah, <laughs> ah, Caramba, na, faz aqui, tempo tem. é hein. É, <laughs> ótimos <o>, conteúdos <laughs> <laughs> reverse. Ah, o que você só faltou eu aí, falando 俺, japonês com vocês. まあ, Valeu, Everton. Obrigada pelo Prime. Tamo junto. Uma honra. Olha lá, vamos ter uma conversa franca sobre o desenvolvimento. 地獄の詐欺, Meu, eles não トイレ, botavam fé. Né? deu, né? Deu, né? Deu, né? Pessoal, eu ainda a nota fiscal daquele, ah, so, so, na <muching> yeah. época, Silicon Graphics, um Indy, não tá falando ali que Indy é um computador de alta performance, né, da Silicon Graphics, usado para criadores com é, necessidades de demanda de, de gráficos, né? E, cara, eles não botavam fé no Resident Evil, e, de novo, eles fizeram achando que ia vender, tipo, 300 mil cópias e o bagulho estourou, assim, vendeu, sei lá, 2 milhões, assim. É. E eles falaram que eles não tinham um co computador boa, olha lá, que quebravam um o computador, aí atrasava o desenvolvimento. O computador がこの間行くと挫折しそうな時 Era brabo, cara. Imagina. Era tudo mato. O Fujiwara, ele foi o cara que pegou e chamou, né, o, o, o Mikami pra fazer o Resident Evil, né? E ele falou, né, do Sweet Home, né, que meio que ia ser um, um entre muitas aspas, assim, um remake, né? E fala que ele é um criador de games japonês, quando ele tava na Capcom, trabalhou em vários jogos, incluindo Ghosts and Goblins, e era o chefe do Mikami, né? Então, na época, o Mikami respondia a ele, né? Eu... Só voltar um pouquinho para sair o player Nossa, da, da frente. É, eles dividiam em Cadê? Tipo, a galera que era casada ficava na, tipo, de manhã. Ou seja, Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? 結局<笑> Ah, é, porque ia ter um tipo um robô, assim. Meu Deus. Tinha um ciborgue. Tinha uns personagens muito doidos. Né, cara,適当な銃を中古で買って、他に刺すみたいな. っていう設定で、そいつがその、シリアスにやってる、うーん、まあ、イベントのカットシーンとかで、バカやる、ボケてくれるっていうのが、コンセプトだったんだけど、まあ、冷静になって見積もり取ったら、真っ先にできる。Misericórdia, graças a Deus. <surra> eu vou até, até deixar com essa risada do Takeuchi agradecendo De Filho pelos 18 meses de Resub. E o Will perguntou se eu sei por que o Mikami não dirigiu o 2 nem o 3. Eu acho que é uma questão de, tipo assim, é, ele foi chamado para ser produtor e eu acho que eles faziam muito um revezamento, assim, de, de botar a galera para fazer outras funções, né? Para todo mundo meio que ter a, a experiência completa, né? De, de trabalho, assim. Mas ele tava ali como produtor, né? Do lado do, do, do, do Caminha, né? No Resident Evil 2 e no, e no 3 do lado da Oi e também. Então ele sempre esteve ali como produtor, né? Cuidando mesmo e tal. É, e o produtor é o que diz que é o que, o que corta e o que deixa as coisas, né? O diretor ele quer fazer tudo. E o produtor ele... Ou... Oh, calma lá, sabe? Ai, que gostosa tá que Eu queria estar neste papo com eles comendo umas fritas... Uma porção de calabresa, fritas e tiras de alcatra. <risos> <risos> Só que não, né? Ou é o contrário, uma coisa assim, mas tipo. É, porque assim, eu lembro que o Caminha, inclusive nessa coisa do diretor, só desculpa a gente pausar de novo, mas o Caminha, diz que tudo que falavam pra ele, ai posso fazer não sei o que, ele falava, pode, posso botar não sei o que lá no jogo, pode. <risos> obrigada Guilherme, obrigada pelos dois meses, tamo junto, obrigada pelo resub. Então eu disse que uh, o Caminha queria colocar tudo, então... O produtor ele meio que dá uma podada assim nas coisas, não? Calma lá, calma lá, vamos ter calma nós, entendeu? Nikami, <risos> <risos> <Mica, me risos> teu lugar <risos> é na Capcom, cara, é com Resident Evil, cara. <risos> ó, um, o oh, Blacken falou o produtor geralmente é quem manda, às vezes é o dono do projeto o diretor geralmente é apenas contratado para fazer o trabalho de direção, o produtor é o que mede o que pode e o que não pode, ah, então eu falei certo não, não inverti a, as coisas ou seja, o Mikami começou como diretor e foi meio que promovido pra produtor assim, sabe, e aí foram botando outras pessoas é, como diretores, né, dos jogos, como o Kamiya e o Aoyama, né, no caso do Resident Evil 2 e 3 peraí vamos voltar só que essa player não some. aqui você gostaria de fazer que normalmente não faria. eu também que não foi nem pra. mim. Eu nem fui no Japão ainda, mas adoraria também acampar pelo Japão todo. S.B.Games? S.B.Games. GAMES. Então, é que Interessante isso de jogo sustentável. ]あの, system, Valeu, Bemandini. Obrigada, Vitinho também. Muito obrigada, gente. Obrigada aí pelos resubs de vocês, vocês são maravilhosos. Ah, 会館によって、え、変わっちゃう que o objetivo é fazer o fazer. outro jogo. Resident Evil 9 só vem. Nossa, agradecer o Zender que deu 10 inscrições. Muito obrigada, Zender! Muito obrigada, que presentão. Amei! Muito obrigada. Tamo junto. Valeu, Zender! Gente, manda aí corações para o Zender no chat. O seu, o seu, próprio o seu próprio jogo, jogo vai ser Resident Evil 9, 9 Vem, só vem. Mas seu próprio jogo vai ser Resident Evil 9, amor, Vem, só vem. Mas então, você conhece a iniciativa Resident Evil 9? Eu eu, eu, eu, eu, não, eu acho legal isso, assim, dele ele oferecer e tal, mas cara, eu acho que não é a mesma coisa, sabia? Quando não é você que põe a mão na massa. Apesar que, assim, o Mikami, ele quer, e ele tem essa coisa de fazer coisa diferente, né? Gente, o Ghostwire, ele é legal, mas ele é muito repetitivo, né? É muito repetitivo, esse que é o problema, né? Cheguei, irmão. Por isso que eu acho que às vezes o negócio, o negócio dele é residential, cara. Mas é só: uma partezinha, né? Caraca, não fez ainda o jogo que eu gostaria. Ele é muito modesto, gente. Cara... Ah, Ele é muito ah, modesto. Agora, mas, como é que eu vou fazer isso? Uh, Guilherme, perguntou, ah, quem bom, que está entrevistando o Mikami? Bom. É o Jun Keushi, que é o produtor executivo aí, de Resident Evil. Game ah, yeah. um. Cara, ou ele é muito perfe... perfeccionista, de, de tipo, ah, eu nunca fiz uma coisa que eu gostasse. Ah, mas, mas, é mas, カットしゃ、ちっちゃいゲーム、880万 ぐらいだった。マジ 3人3人3 ヶ月 Imagina esses então, indies, gente, o que, é que, que, que que eles não, não. demandam <risos> sem falar o tempo, né? Nossa, tá louco. É, o <risos> cara, você conhece a iniciativa Sumidio? É, exatamente. JP perguntou se eu acho que a com cancelou o reverse. Eu, por mim, tinha cancelado. O Will falou que ele nunca mais vai voltar pra Capcom, que ele não quer trabalhar pra ninguém mais, só pra ele mesmo, que hoje ele é o dono. É, mas assim, cara, nunca diga nunca. Ele falou que ele queria ter guardado mais dinheiro, então é a sua hora, venha para Capcom, que a gente vai te pagar bem. E assim, você pode guardar dinheiro pra fazer o seu jogo. Era 5 cara, né? <risos> <risos> Maiaça, <risos> toda manhã é, vai sair junto com a DLC, Lega, né, Izzy? Só que eles não que estão so falando so sobre, né? <risos> né? Da, horror, no ,なんか, no ,なんか, 、880万 1 500 880万。 de ah, no o uhum. uhum. uhum. uhum. um, ah, a flagship、ela era lembra do Yoshi que o gente, que ele também era um produtor da Capcom, né? Então ele também trabalhava na flagship. E o Sugimura também trabalhava na flagship, né, junto, que era o desenvolvedor, né, do, das histórias, né, ele era o, o roteirista, né, das histórias, ele fez dois, o, o próprio Code Verônica também, a história do zero também, né, então ele fez várias histórias para a franquia, e aí a flagship acabou em 2007, né. Nossa, o Guilherme deu cinco inscrições! Obrigada, Guilherme, gente, mandei corações para o Guilherme, obrigada, muito obrigada, muito obrigada, gente, muito obrigada, gente, minha orelha, esse negócio não fica, é, vamos lá, vamos continuar, deixa eu só voltar um pouquinho, vocês, não sei se vocês já viram que a flagship tem o logo no Resident Evil 2, se você olhar lá no final dos créditos, tem a flagship, e ela era parte da Capcom, né? É, já era caro, né, fazer jogo naquela época. Hoje então. Se na época um jogo com três funcionários custava 67 mil dólares, imagina hoje. Golden Axeとか, Alien Syndrome Nossa, Golden Axe, joguei muito Golden Axe. ]好きかって... まあ yeah, well uhum. だから, その、uhum. é, ele tá falando isso porque os David Finn provavelmente foi... Vedas, é. deixa baixo vendas, né? Deixa abaixo, deixa abaixo. Você viu ele falando, ah, antigamente não era por venda, e sim o quanto era divertido jogar, né? E hoje em dia, quanto mais passa o tempo, é mais pelas vendas, né? Então... Uma pena, né, gente? Daí, foi fim 2 caso, não pô. ter vendido bem. Ah, o que é horror pra você! Simples. Olha uma pessoa simples. Masz, coitado, mãe. Então, para que é que né? hum. para é Resident Evil tem inspiração em Alien, né? em Tubarão, tem o Neptune, né? Pô, vamos marcar aí Mikami, vamos assistir uns terror, né? gente. 大体 não sei, Will, não sei se Mikami é casado, ele é bem reservado em relação à vida dele, né? Fazer as pessoas correrem de medo, igual o cachorro pulando pela janela da mansão, né? Um hum. ah, né ,って. hum, hum, hum. O cara falou so, ele se trouxessem né? é, ele, ah. né, o Mikami, cara, faz anos que eu peço para <laughs> eles trazerem o Mikami para BGS Hum. O Marcelo Tavares falou que uma vez eles tentaram trazer, mas que não deu certo, ele falou, não, a gente tentou e tal, acho que foi em 2017, eu acho, 2018, por aí. Aí ele falou, ah, a gente tentou, mas não deu. Pô, meu sonho, já pensou? Gente, eu ia infernizar qualquer ser humano que eu pudesse para poder entrevistar esse homem. Nem que fosse assim, pelo amor de Deus, me fala para ele gravar no celular e me mandar as respostas, pelo amor de Deus. Ah. Oitava no lixo, deixa eu. Mas, é claro, não é. Então, é claro que não é. Então, Hum, hum, né? um, そっか、言い出すほらって7 て、1月4日 mas uh, まあ uh, uh, é, né? a Deus voltando ao mainstream, Glória, para volta, pouquinho. volta é, um pouquinho, volta um pouquinho nessa frase. Que...最初... Volta nessa frase, né, que o multiplayer morreu muito rapidamente. Gente, assim, eu não culpo eles, sabe, de, tipo, querer fazer multiplayer e continuar naquela coisa megalomaníaca, porque tava nessa crescente, né, Timor, que não ia mais ter pra onde ir, sabe. Graças a Deus eles recuaram e fizeram esse menos é mais, né. Mas em tendência de mercado, de empresa... Faz sentido, né? Eles quererem ter aquela coisa de vamos investir nesse mercado, que é o que tá dando dinheiro, né? Em questão de, de grana, mas eles têm que entender que nem toda franquia cabe, né? Então eles só foram levando a ó, que tá em tendência isso, isso, isso e isso. Mas não, mas não cabe pra Resident Evil, sabe? Não cabe. Olha, o Teteus me trouxe bolo, gente. Eu amo. Obrigada, amor. Muito obrigada. Ó, meu bolo de aniversário. Vamos lá. Ainda bem que é, não tiveram boas ideias. Cara, é que nem o single player, né? Hoje em dia, tipo, tudo bem, existe um mercado para o single player, mas. Não é, tipo assim, uma parcela de mercado ainda gosta muito... A galera que gosta de single player, geralmente não curte multiplayer, né? Mas a galera que curte multiplayer, meio que curte um single player ou outro. Mas fica ali dentro sempre da, da tendência do multiplayer, né? Então... Eu acho que às vezes é uma... Deve ser um desafio bem grande, né? Você, você definir, né? Que um jogo vai ser single player. É um jogo que acaba não tendo vida muito longa, né? Mas assim, se você quiser continuar com uma franquia de terror, ele vai ter que ser single. A experiência de terror é single. A experiência do terror é você. É você se sentir sozinho. Desolado, sabe? Single player. Não. If you're not going Dá o 9 na mão do Nakanishi. Dá na mão dele. É isso. E sobre a experiência single player, cara, é só você ver como os melhores jogos de terror tudo é indie. Você tá sozinho. Tá sozinho. Não, não tem ninguém pra te ajudar. Essa é a experiência genuína do terror, assim. Meu, você não tem a ajuda de ninguém, sabe? Eu lembro quando eu jogava... O primeiro Resident Evil, eu falava, pô, pô banky que Barry podia acompanhar. Não, ele não pode te acompanhar. Vocês têm que se dividir, cada um investigar um lado e você tem que se sentir sozinha, desolada. Sabe? Pomba. Assim, o multiplayer, o Roberto falou que o multiplayer quebra completamente o terror. É, mas assim, por exemplo, o multiplayer do Revelations 2 é bem legal. Porque ele é, ele não é balanço, ele é bem balanceado, digamos assim, sabe? É, você tá ali com a, Mo a moira, mas a moira não, tudo bem. Depois que você upa, né, o pé de cabra dela, puta que pariu. Mas antes disso, ela é uma personagem que só tem um pé de cabra na mão, enquanto que a Claire é a única porradeira. A menina não usa, né, arma, arma de fogo, sabe? Então eu acho interessante, sabe, essa, o quanto eles brincam com isso, né, do Vamos lá, vamos continuar aqui <sum> <sum> Ah, eles iam fazer uma piadinha! Com as ervas! Que maravilha! <sum> <sum> Eu também gosto. A essência. O que é a essência de Resident Evil para você? Comente aqui no chat. Koshinakanishi dirigiu o primeiro Revelations. O 2 não? Eu sei que eu gosto dele, gente. Koshinakanishi. ele não fez o 2? Quem fez o 2, então? Eu gosto dele. Mas quem foi no Revelations 2? Diretor Resident Evil Revel... Ah, não! Foi o Ampo San. Foi o Ampo San. Olha, até apareceu aqui uma entrevista do Database no Google, quando você digita Yas é, Diretor Resident Evil Revelations 2. Aparece Yasuhiro Ampo a entrevista do Database. Maravilhoso. Uh, e aí, fala. Ah, foi o Okabe. Nossa, eu tô louca. Mas eu gosto do Nakanishi. O Nakanish, ele é muito bom também. Ele fez o primeiro Revelations, verdade. Então me confundi todinha, gente. Minha cabeça tá uma beleza, né? Deixa eu voltar aqui pro Mikami. Ô, Eu sou o E aí, Julinho, tudo bom? Como é que tá? Sou o é Sim, a essência tem que ser terror. E aí, a partir disso, desenvolver. Dá uma olhadinha. ゲームならであの特別な感覚っていう Oh, o Arthur falou que para o terror multiplayer se manter tem que, tem que ser a base de Jumpscare, Que é um bagulho barato, né? Pode ver o que o que viraliza é jogo indie de terror. <spar> Agora aquele do lá Misericórdia aquilo. não, não, é シュート その方が um. um. um. um. Para mim não foi a melhor decisão fazer isso, né, com Eu vou dar um tapa no Takeushi, tá? De fazer ele colar a mão do Itan. Ah, tá ah, Guilherme, eu acho que o Outlast dá, né? no começo ele era acusado do É a risada que. É a risada de nervoso, né? Ah, olha lá. É o alívio cômico que na hora que vem o terror de novo ele. Pá! O Tassio falou: Esse homem só faz jogo bom, concorda? Ai, ah, Tácio mais ou menos, cara. Eu achei que o Ghostwire ele é uma boa ideia mal desenvolvida e repetitiva mas ele é um cara que ele tem assim, ele é muito quer fazer coisa nova, diferentona sabe mas sei lá cara, eu acho que o Mikami não anda tendo as melhores ideias do mundo não sabe não, não. É, você se solta, é que você né? é que você dá uma é risadinha né? no alívio cômico, é, depois é. o terror vem pá de novo. É pra mim é quando eles estão, por exemplo. Olha lá, ele com uma modéstia. Ele com a バイオハザードは oh. oh, tá vendo eles olha as coisas, tá vendo Appmaker de nós sim. Vamos sim. Corre na é, ah, o <risos>